só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados, e não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo,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 nem a lente do Fantástico. Nem o disco de Paul Simon. Ninguém. Ninguém é cidadão. Se você for à festa do Pelô, se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. E na TV... Se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer, plano de educação que pareça frágil, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino do primeiro grau, e se esse mesmo deputado defender a adoção,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 e quando for trepar sem camisinha E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba Pense no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti é aqui O Haiti não é aqui A espera dos bárbaros O que esperamos na Ágora reunidos é que os bárbaros chegam hoje. Por que tanta apatia no Senado? Os senadores não legislam mais? É que os bárbaros chegam hoje. Que leis hão de fazer os senadores? Os bárbaros que chegam as farão. Por que o imperador se ergueu tão cedo e de coroa solene se assentou em seu trono, a porta magna da cidade? É que os bárbaros chegam hoje o nosso imperador conta saudar o chefe deles. Tem pronto para dar-lhe um pergaminho, no qual estão escritos muitos nomes e títulos. Por que hoje os dois cônsules e os pretores usam togas de púrpura bordadas e pulseiras com grandes ametistas e anéis com tais brilhantes esmeraldas? Por que hoje impunham bastões tão preciosos de ouro e prata finamente cravejados? É que os bárbaros chegam hoje. Tais coisas os deslumbram. Por que não vêm os dignos oradores derramar o seu verbo como sempre? É que os bárbaros chegam hoje e aborrecem arengas, eloquências. Por que subitamente esta inquietude? Que seriedade nas fisionomias? Por que subitamente esta inquietude? Que seriedade nas fisionomias? Por que tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Porque é já noite, os bárbaros não vêm, e gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem bárbaros, o que será de nós? Ah, eles eram uma solução.